Bom, boa tarde. Estamos aqui hoje na favela do Turano. Né? Uma grande reunião da União Comunitária. Né? União Comunitária que compreende 40 favelas da cidade do Rio de Janeiro. Né? Após ter a notícia do Governo do Estado de que tem a intenção de privatizar a CEDAI. A União Comunitária é contra a privatização, já que os moradores vivem em condições subhumanas dentro de seus territórios, dentro de suas comunidades. Né? Os moradores já pagam a conta da CEDAI, né? As áreas de especiais interesses sociais têm que ser tratadas com especial interesse. Pedimos ao governador que se sensibilize com essa união de favelas né? que tanto apoiou na sua campanha e que hoje vem pedir para que ele olhe com carinho pelas nossas comunidades. Nós somos contra a privatização. Privatização não!